Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos resolver um exemplo para hipóteses de teste T pareado e teste T para duas amostras. Esse exemplo diz o seguinte: os corredores olímpicos da seleção de Libério, um país fictício, claro, sempre usaram tênis da marca Veloz uma marca fictícia também. Mas o técnico da equipe suspeita que os sapatos da marca Flecha, outra marca fictícia, podem produzir melhores resultados que, nesse caso, seriam tempos menores. O técnico pede que cada atleta realize uma corrida de duas voltas ao redor do campo, uma volta usando veloz e outra volta usando flecha. Cada corredor joga uma moeda para determinar quais sapatos eles usarão primeiro. O técnico quer testar se os tempos dos atletas quando estão usando flecha são significativamente menores do que seus tempos quando estão usando veloz. Suponha que todas as condições para inferência foram atendidas. Qual das opções abaixo apresenta o teste mais apropriado e a hipótese alternativa? A questão está perguntando apenas sobre a hipótese alternativa, não está perguntando nada sobre a nula, mas podemos falar sobre isso também. Pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Vamos pensar nisso juntos aqui agora? Mas antes de pensar nesse exemplo, vamos ter certeza de que entendemos a diferença entre um teste T de duas amostras e um teste T pareado. Quando estamos falando sobre um teste de duas amostras ou sobre um intervalo T para a diferença entre a média de duas amostras, nós estamos considerando duas populações. Você pega amostras independentes dessas populações e aí você busca obter estatísticas dessas amostras. Ou seja, você busca estimar a diferença entre as médias dessas populações. Inclusive, podemos representar tudo isso aqui, colocando mi1 para a primeira população e mi2 para a segunda população. Aí, o que estamos tentando descobrir é mi1 menos mi2. Agora, em uma situação pareada, temos algo bem diferente, mesmo que de início eles possam parecer a mesma coisa. Quando temos essa situação, estamos olhando apenas para uma população que é exatamente o que está acontecendo nessa situação bem aqui. Estamos tentando descobrir qual é a diferença média entre usar os sapatos da marca veloz e da marca flecha. Então, isso aqui que estamos tentando encontrar é a diferença média. Sendo assim, podemos chamar isso aqui de mi veloz menos flecha. E a forma de fazer isso é pegar uma amostra e aí, para cada sujeito da amostra, vamos realizar duas medições. Uma que é quando eles correm com veloz, e a outra quando eles correm com flecha. Aí, para essa amostra, vamos calcular uma diferença média entre o veloz e o flecha. Ou seja, você vai calcular essa diferença para cada membro de sua amostra. E aí, depois, vai calcular a média de tudo isso. Eu espero que você perceba que isso é bem diferente. Bem, como você pode imaginar, aqui nesse exemplo estamos lidando com o teste T pareado. Não estamos olhando para dois grupos independentes ou duas amostras independentes como você faria com o teste T de duas amostras. Então, vamos realizar um teste T pareado e o técnico quer testar se os tempos dos atletas, quando estão usando flecha, são significativamente menores do que seus tempos quando estão usando veloz. Portanto, nossa hipótese nula, mesmo que a questão não esteja perguntando isso, é que não há diferença. Assim, a diferença média entre usando veloz e flecha é igual a zero. E a hipótese alternativa? Bem, se estivesse sendo dito que há uma diferença, colocaríamos aqui como hipótese alternativa que essa diferença não é igual a zero. Mas o técnico deixou bem claro aqui que ele quer ver se os tempos usando flecha são inferiores aos tempos usando veloz. Então, o que nós queremos ver aqui é que a diferença média entre veloz e flecha é maior que zero. Estamos tentando descobrir se podemos ver se temos evidências para sugerir que isso é realmente maior que zero. Sendo assim, a opção correta aqui é a letra A, essa bem aqui. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!